O próximo código é ARMAZOOM. Agora sim é de asma. Eu sou meio bobo. Tudo bom, Esse aqui é o primeiro. Eu só tô com essas duas armas. Como eu posso jogar fora? Não sei. L, X, G, Y, W, Y, L. Ah, agora eu quero ver me pegar aqui. Ah, eu quero usar o em alguém. Ô, oh, cara, deixa eu pintar seu carro aqui. Somebody oh, do something! Ó, a mulher louca ia muito pra lá. Ah, tá. explain Uma bazucona. Olha que delícia. Olha essa arma aqui, gente. Oh, Ai! Homem, eu queria me atirar. Que vergonha. Que falta de vergonha. Muito alto. Ai! Tá lagando meu PC. Vai explodir. Toma,